Bora pra mais uma gameplay aqui no canal Eu sou... Não, mano, eu não sou loiro, mas o meu boneco é loiro E tá estiloso, ó, ó, ó, ó, ó o sorrisinho ó. Então, bora procurar uma sala aqui E... Ah, mano, eu vou entrar aqui Tomara que venha alguém, né? Porque... Nunca vem alguém, né? Pô, nunca entra os quatro aí. Mano, eu vou tentar aqui de novo. O migalito da quebrada tá aqui, mas ele não entra. E agora tem três e agora vai dar certo. É... Cad... Oxe. Ué. O cara tem entrado, mas não tinha contado quatro. Bom, bora lá. É, eu acho que eu vou cair, mano. Olha esse leque. Mano, tá muito lagado. Eu acho que vai cair, mano. Sinto muito. Eu acho que vai dar certo Eu não sei como, mano Eu achei que ia cair, mano Sério mesmo Lagadaço Bom, bora lá, então né? Que skin é essa, mano? Pera aí, mano Tá bugado ainda aqui, mano Olha, tá sem parede Meu Roblox Quebrou, mas também eu tô jogando o celular, né? E não tem o que fazer, não. É, eu tô jogando o celular, mano. Então bora lá. Mano, tá tudo bugado. Olha a porta. Ah. Só vamos. Só vamos pra ver o que é que vai dar, mano. Vamos seguindo. Pelo menos tá fluindo aqui. Parece que a porta não tem porta, mano. Tá... Eu tô de hack, mano. Agora que eu vi. Mas beleza, bora continuar. Então bora seguir, né? Ah, eu queria só um isqueiro, mano. Eu tô sem nada. Mas... Ah. Tá bom. Deixa eu ver o que é que tem aqui. É, não tem nada. Como sempre. Porta de número 8. Bora lá. Eu não sei que skin é essa. Parece um índio, mano. O cabelo do cara. Peraí, peraí. Tô vendo lá. Na... Ah... Tem alguma coisa aqui? Tem na É, nunca tem, né? Hum... Até agora tá de boa, né? Mano, olha isso. A porta ali. Olha isso. Mano, tá muito bugado, mano. Mano. Corre, corre. Não, pera. Mano, e esse som? Ah, meu... Agora vai dar certo, hein? Eu confio agora. Acho que agora até a neta tá melhor, mano. Dun, dun, dun. Mano, eu tenho 85 de dinheiro, mano. Comprar nada, mano. Que merda é essa? Ó, oh, tem a gêmea aqui, mano. Tá maluco. Oi, oi. Olá. Caralho, olha pra mim, mano. Vamos embora. Ó, oh, agora pelo menos não tá bugado, né, mano Agora tá tudo aparecendo Mano, eu nunca olhei essas gavetas, mano, daqui do início Sério mesmo, só pegava a chave e ia embora Deixa eu ver, não tem nada também, mano Só dinheiro, tem dinheiro Ah, vamos... Pera aí Vou fazer um teste, porque o boneco fica mais rápido, né O cara ficando pra trás, ó ah. Agora eu vou com tudo pra cima é, quem jogou já sabe que quem fica pra trás fica mais veloz, né? Pra, pra alcançar, né? É. Eita, ó, ó, agora dá pra ver o armário, né? Pelo menos. Vem, vem, vem, vem, agora! Uh! Dessa vez deu certo. Oh, yeah, yeah. E yeah, aí, eu queria estar tá nas backrooms e ser é as backrooms, mano. Pra você que não sabe, as backrooms aqui, mano, é muito quarto. E, tipo, repetitivo, mano. Ah, agora aqui é fácil, mano. Só trocar esse quadrinho aqui. Ui, o cara pegou. Aqui. É. Esperar. Colocar e coloca aqui. Vem, vem, vem, vem, vem. Simbora é. Mano, que escuridão Dolecaliros Opa, aqui tem coisa Eu já tô com isqueiro, né? Aqui tem... Oh. Peguei um destrava-porta Sei lá, mano, um clipe Não, não é clipe Sei lá, sai clipe o nome disso Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. Bora lá, então. Oh, oh aí Não era duas. Gêmeas? Não era gêmeas que tinha? Só tem uma, mano. Meu Deus, a outra morreu. Que pena. Que dó. E. Que dó. Então vamos seguir, né? Só nos resta isso. Nossa, agora. Agora. Agora quebro. Vai É agora Ah, tamo com sol. eu tô com sorte, mano Pelo menos essa agora Tá fluindo, tá fluindo eu Vou chegar, vou zerar, mano Vou zerar essa Olha aí, ó, porta 25 já Não Quando tem oito quartos, mano Pra achar a chave É mó chato Mas bora ver, bora ver o que você tem aqui, mano ou, oh, já percebi uma coisa, não sei se vocês já perceberam também. Quando você chega perto da gaveta da chave, ou da chave, né? Começa a fazer um sonzinho de brilho, sei lá, alguma coisa assim. E tipo, você sabe que tá ali, eu não preciso nem abrir as gavetas, mano. Se fazer o som de... Ah, ela achou, ela achou a chave. Se fazer um som de brilho, sei lá, uh, som de brilho, é porque a chave tá ali. e Mano, eu tô com... O clipe aqui ainda para abrir porta. Mas não vou usar agora, não. Cara, tá escuro. Tá escuro. E eu sei que você tá assistindo aqui, Flawler. Hum. hum. Tudo safe. Vamos seguir aqui. Oita. Calma, tá isso. Até... Tá... Mano. Eu acho que aqui nesse jogo tem... Não, eu acho não. Tem entidade aqui, mano. A porta é 30. Ah, já já nós era. Estamos na 31 já. Vamos seguir. Espero que ninguém morra, né? Ah, agora... Opa, eu vou direto no duto. Eu, eu já vi um vídeo que o cara não morre tanto no duto, mano. Sabia. Vamos seguindo, vamos seguindo. Opa Não morre no duto É Seguindo Ué, cadê Cadê minha amiga? Mano, eu acho que eu fiquei só Pera aí, deixa eu olhar Nossa, mano F E sobrou pra mim sozinho, mano Ah, mano Vamos lá, vamos lá. Corre negada. Uh, aqui. Meu Deus, eu sempre travo, mano. Eu sempre travo aqui. Corre. Passei. Peraí, esse que eu direita. Já... Nossa, errei, mano. Nossa, tomei. Já tomei. meio